estamos aqui ao vivo uma live aqui especial aqui para a gente falar sobre a ilha record tô vendo uma luz aqui ó tô vendo se ela chega daqui chegou todo mundo aí ó bem-vindo aí para nossa live compartilha com todo mundo que volta aqui com uma live aqui especial lógico que a gente tinha que comentar sobre a final da ilha eu vou falar daqui a pouquinho e conto com a sua participação ó Vão mandando aqui as mensagens, tudo certinho, que eu vou respondendo, viu? Vamos lá, pessoal, a grande final realmente chegou. E quem será? É o Piongli e a Anne Borges. São duas finais diferentes, né? Sim, é o para o prêmio de quem vai, de fato, ganhar os 500 mil reais pela busca aí do tesouro, né? Da Ilha Record. E o segundo vencedor, o segundo ganhador é sim, 50 mil, que nós aqui, ó, vamos voltar para as pessoas, para. Tem o nosso famoso e favorito para levar o prêmio. É, pessoal, tô vendo aqui que o pessoal aqui já tá mandando mensagem. Boa noite para todos aí. Quem aqui já mandou? Deixa eu só colocar aqui. Não tô conseguindo visualizar. Agora sim. Boa noite para todo mundo. E vamos compartilhando. Eu quero saber a sua opinião. A Ana aqui já tá, o Robson, a Chantila. Muito legal mesmo. Ah, obrigado. Estão ouvindo muito bem, né? Então aí, ó, nessa final, Lee tem aí 17 mapas. E a Anne Borges, 18. Olha só como que tá... Não, daqui a pouquinho eu vou falar para quem vai de fato a minha torcida para o prêmio de 500 mil que já tá gravado. Para os 250 mil reais, que é o segundo prêmio, né? O primeiro reality show que tem dois vencedores, né? Grande campeão ou campeã. Então vai dar muito o que falar e as torcidas estão aí movimentadas para votar, votar, votar, para decidir o campeão dos 250 Quem são os favoritos de fato, para levar esse prêmio de 250 mil reais. Eu fiz uma busca aqui em todas as enquetes, né? Que não, é, não são oficiais, né? Que o oficial mesmo é só lá na, no R7. Oi, Detinha. Então, ó, vamos ver nessa busca aí, desse resultado dessa enquete, quem é o favorito ou favorita. Nessa disputa, com 38% a Mirella ganhar o prêmio. É isso mesmo aí, Robson, só... A Anne você está torcendo para ganhar os 500 mil e a Mirella os 250. Então nas buscas aí nas enquetes a Mirella aí está com o maior número de votos para levar esse prêmio. Então ela está com 38% dos votos. A, Anny, a Ana aí está falando que é Anne e Mirella. Daqui a pouquinho eu vou revelar para quem vai minha torcida. Calma aí, pessoal. E aí, em segundo lugar, aparece a Nádia Pessoa com 37% das intenções do vo de votos para ganhar o prêmio de 250 mil. Em terceiro lugar, aparece a Laura Keller com... Ah, tudo certinho para levar esse prêmio. A enquete aparece a Naná com 0,89% das intenções de voto. A Valesca Popozuda, olha só, eu pensei que ela ia ter um número maior de votos, né? Ela está com 0,85. E em último lugar, ela, Antonella, com 0,32% de intenções de votos. A é, Antonella a gente já sabia por tudo, por todo o histórico né, que ela teve dentro do reality, que ela não ia levar esse prêmio mesmo. É só mesmo o prêmio de consolação, que é o cachê por ter participado da Ilha Reforma. Continuando aqui, ó. Essa edição deu muito o que falar, afinal foi a primeira, né? E o que um lado positivo que realmente surpreendeu foi sim o comando da Sabrina Sato. Ela foi, se saiu muito bem. Eu acho que todos os programas que a Sabrina até hoje comandou, apresentou, né? De fato, a Ilha Record mostrou o potencial de fato da Sabrina Sato. A palavra do dia é fato, né? Mas aí a Sabrina mostrou todo essa desenvoltura que precisa ter um bom apresentador. E no comando da Elia Record, ela saiu muito bem. Há ah, sim expectativa nos baixos. que a nossa torcida, de fato, ó, tô falando que é o de fato, né, Sabrina Sato aí deve sim comandar a edição do reality. Mostra ainda, né, que as mulheres estão com potencial lá em cima para comandar os reality show, né. E por falar em reality show e mulher, né, a Adriane Galisteu vai iniciar na próxima semana, na terça-feira, né, a estreia da Fazendola. É, muito fogo no feno. Hoje a gente viu aí a lista aí de participantes que já estão confirmados, né? Tati tá Quebra Barraco, Taí, tá o Nego do Borel. Mas agora a gente não vai falar da Fazenda. Mas, agora que vai iniciar o reality, segunda-feira vai ter um vídeo super especial. Mas no dia da estreia, na terça-feira, a gente vai ter o nosso primeiro encontro marcado aqui com o Bruno Comenta, a Fazenda 13. Então, Toda semana a gente vai ter esse espaço aqui, essa live de volta para todo mundo que ama o um Bom reality Show. Com o BBB a gente fez isso e agora a gente vai fazer também com a Fazendola. Então, ó, ativa as notificações. Terça-feira a gente já vai ter um encontro marcado aqui para a gente comentar tudo, tudo sobre a Fazenda, né? Os preparativos, o que, que vai acontecer e por aí vai. Mas durante toda a temporada a gente vai ter pelo menos um encontro marcado durante a semana. Então se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para a gente ter esse encontro para falar sobre a fazenda. Né? Continuando aqui, ó, então hoje, nessa disputa, né? Como que vai ser todo o desenrolar aí da edição de hoje dessa final da Ilha Record? Vai mostrar como foi essa caça ao tesouro, né? Lembrando que o Pyong tem 17 mapas e a Anne Borges. 18 então vai mostrar como que foi essa disputa e no final revelar de fato quem ganhou os mil reais. Lá no início agora da nossa live eu falei para quem que tá a minha torcida, eu vou revelar agora. Para os 500 mil reais eu estou torcendo para a Anne Borges levar o prêmio. Nos enrolar todo da história, dado dentro do reality, ela mostrou ser uma pessoa bem verdadeira, uma pessoa super bacana, verdadeira. Tá com os amigos sempre, então acho que ela merece sim levar esse prêmio. Eu não gostei das atitudes do Pyong dentro do da Ilha Record, que ele mostrou um lado muito soberbo, então acho que fazendo, colocando na balança, quem merece de fato é a Anne Borges, né? Eu acho que nem as estratégias e eu acho que a amizade tem que prevalecer sim, eu acho que ia simbolizar ainda mais a Anne levando o reality, os 500 mil reais. Então a minha torcida... Sim, é Anne Borges. Pessoal do Guilherme, não fiquem bravos comigo. Ele, com certeza, ele falou que é o último reality que ele vai participar, mas quem sabe no futuro aí ele participa de outro, então ele leva o prêmio de consolação, entre aspas. E para o prêmio de 250 mil reais, eu falei daqui a pouquinho a, a enquete, tudo, né? o pessoal até participou agora um pouquinho, mostrando para quem que vai a torcida. Eu vou falar agora, mas antes, antes de eu falar para quem vai minha torcida para o prêmio de 250 mil ah, esse que é o voto aí popular, que nós aqui podemos ir lá no R7, votar, votar, votar. Eu vou convidar vocês aí para assistir ao vídeo da última segunda-feira, né, que eu fiz o vídeo mais novo, falando das trocas de apresentadores, os apresentadores que substituíram outros apresentadores em programas de TV. Está bem bacana, tem apresentadora que substituiu a Fazenda, o BBB, além, lógico, do Luciano Huck, do Marcos Mion e por aí vai. Tem um programa de TV que já está no ar há mais de 40 anos, que já tiveram diversas, diversas trocas de apresentadores. Então, quer descobrir qual é esse programa que teve essas trocas absurdas? Então, ó, depois seleciona o card aqui, se inscreva no canal e assista esse vídeo que está bem bacana, trocas de apresentadores, combinado? E por falar em combinado, ó, ativa as notificações também, que igual eu falei, né? toda segunda-feira, toda segunda toda semana, a gente vai comentar, assim sobre a Fazenda 13. É, todo mundo aqui ama um reality show. Continuando agora, então, a dinâmica do programa de hoje, dessa final, vai ser dessa forma que eu falei agora há pouquinho. Vai mostrar como foi essa caça ao prêmio, né, nessa disputa entre a Anne e o Pion Lee, né, vamos saber quem, de fato, achou uma, o prêmio, né, desvendou o mapa e foi até a ilha. Então, a gente vai ter isso. Vai ter também um momento que vai mostrar a Nádia, né? A gente acompanhou todas essas brigas que ela teve junto com o Lucas Self e por aí vai. Então, vai ter uma roupa, uma lavagem de roupas suja também no programa de hoje, mostrando os melhores momentos. E, com certeza, a Sabrina vai questionar para o pessoal comentar o né, que da temporada. Então, vamos ter... Né, a Fazenda vai, vai ter muito fogo no feno, na ilha. É, mas não pode queimar nada, não. Mas essas... Brigas com certeza vai ter muito. Vai ser um caso de família com Sabrina Sato. E pessoal, agora eu vou revelar para quem vai a minha torcida para levar o prêmio. Eu tenho duas pessoas aí que eu torço para levar o prêmio de 250 de mil reais. A Laura Keller, eu acho que ela sim, ela se doou muito para o jogo. Ela fez um jogo só dela mesmo. Ela se uniu para alguns grupos sim, mas ela sempre falou: Olha, eu tô jogando aqui sozinha. E ela mostrou muita, muita. Capacidade, ela se entregou de fato, ela merecia também levar os 250 mil reais. Mas para quem eu torço mesmo, e eu acho que tem grande chance, vai ser super merecido. Para algumas pessoas vão ficar aí de queixo caído, falo, nossa, não acredito que ela ganhou. Eu não lembro o nome que o pessoal chamava ela dentro do jogo, mas ah, a Alguinha vai levar o jogo. Então, a minha torcida para levar os 250 mil reais é para Mirella. A, a integrante aí das gêmeas lacração Que eu adoro Sim, Chantela Mirelinha maravilhosa Ela merece sim levar o prêmio Finalizando aqui, ó você que, é que não é inscrito ó, Se inscreva agora Depois já salva o canal aqui do Certinho Vai lá no r volta bota bota Para a Mirela ganhar essa nossa torcida Vamos ver se isso realmente vai acontecer Espero que sim E se para uma outra pessoa né Todo mundo votou, todo mundo foi lá, correu atrás então tá merecido também, se for o voto tá tudo certo, então não vamos questionar, temos que questionar outras coisas aí que a gente sabe que tá acontecendo daqui a pouquinho então tem a final da Ilha Record você dois, né? e com a Sabrina Sato que apresentou de uma forma maravilhosa, é isso aí ó. se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, assista os demais vídeos e é isso, ó. muito muito obrigado por nosso canal crescer cada vez mais a participação foi super bacana aqui nessa live Fui meio pego aqui de surpresa, mas sim, tínhamos que comentar a final da Ilha Record. Um grande beijo, se cuidem, vacinem-se, usem máscara, que a pandemia não acabou, se cuidem. Se você se cuida, você cuida também da pessoa que você ama o próximo. A gente tem sempre que pensar dessa forma, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Então, segunda-feira, às 20 horas, vídeo novo toda semana. Beijo!